Ah, vou. Dois aqui o comigo. É que verificar aí, ó, a moita do de mano. Né? É. Tomara que eles não venham pra minha moita. Eles estão na minha frente, eles. Ok. Ah, não. Pensa. Ah? Não. Eles estão embaixo do Ah, da dois avenida. na minha frente. Três na minha... Três aí, na minha... frente. Aí, aí, é, na ah, munich, tá. Aonde? Aonde? é na Três. Aonde? Na Na moneixo ou na... Vem aí, Tá, tá aqui, ó, Marca esquerda tá, que eu eu marco, tá, tá direito, tá, tá marco direita. Aqui. Oh my god! Oh my god! Eu não unhei, gente. Matei... Matei três. Três. Pode vir, porra! Que aqui é o pai, caralho! Pode vir que é o pai! Eu tô voltando, caralho! Eu tô voltando! Eu tô voltando! Eu tô voltando! Eu tô voltando.